muito bom como é que você se vê como sapateira ah, ainda preciso me é, tomar mais prática né não tem jeito tudo na vida é prática tudo na vida é uma questão de prática é precisa inteligência força de vontade é. mas é a prática que vai nos deixar é, um profissional melhor um ser humano melhor inclusive que se, não, talvez você não saiba, sapateiro também é uma espécie de ser humano, hum, pode até não ser dos melhores, mas, é. e você, é, o que você, qual é a sua formação? Eu sou designer de moda, sou com formação. Aqui nós já tivemos também uma outra excelente aluna, por acaso, que tem sua própria sapataria, que também veio da moda. Ah, Juliana veio da moda. Juliana é da moda e hoje ela não troca, ela está muito bem, ela se sente muito bem, você entende? É que vocês, mulheres, principalmente, principalmente as que são de moda, né, que já vão para esse ramo por gostar da beleza, é. por acreditar no detalhe, por entender que é possível fazer melhor. E aproveitar assim para todo mundo saber Você é uma aluno elogiada Eba. Ah, Tá bom? É, mas bom, deve continuar Certo? Com certeza, com certeza. Perseguir a perfeição com Até certeza, porque sim. algumas clientes A gente nunca chama uma cliente de chata Elas não são chatas Elas Eu são exigentes Elas são exigentes Né? Chatos devemos ser nós é, Quando é, Fazemos, eu acho que se eu fizer, fizer o meu melhor, pelo menos eu posso ser mais respeitado. Por então, isso, tá? né? Ah, com certeza. Com certeza. Então, tá. Então é isso. <risos>